Neste vídeo eu vou dar o meu servidor de Discord para um membro aleatório. Por 24 horas. Eu disse aos membros do servidor que poderiam entrar se escrevessem Banana no chat e entraram 3 utilizadores logo no primeiro minuto. Que por sinal foram os únicos utilizadores que entraram. Quer dizer, o Mr. PewDiePie também entrou mas foi já meia hora depois de eu ter escolhido o vencedor. Eu esperei até a uma para ver se havia mais entradas mas não houve. Portanto eu apenas decidi girar a roda. Mas como só havia três entradas, eu decidi girar a roda três vezes antes de declarar um vencedor, para ser mais justo. E isto aconteceu... Para os que se estão a perguntar o que é que eu acabei de fazer, eu tinha de pôr algumas restrições porque senão ele poderia apenas estragar o servidor que eu não acho que ele vá fazer isso, mas há a mesma. Ele não podia expulsar alguém ou ameaçar fazê-lo, apagar uma regra atual, editar um canal atual ou cobrar uma regra. Chat spam, spam é ok. Ele poderia spamar em todos os canais, obrigá-los a fazer coisas ridículas, mudar o nickname do servidor deles, Mudar o logo e o nome do servidor, adicionar uma categoria ou regra, mas não podia apagar as atuais. E ele também só poderia fazer uma mudança a cada 30 minutos, só para manter o vídeo com algum entretenimento. E boom! Ele tem agora controle sobre o servidor durante 24 horas. Ok, parece que passado uma hora ele apenas decidiu spamar o servidor. Mas há é uma coisa bastante interessante se vocês utilizarem para baixo. Ele disse uma nova regra, que vocês estão a ler no, no ecrã, não vou estar a ler por vocês. E depois um Infinity disse, ainda bem que não sou um mod. Rip Mods. Nesse caso, ele levou um grande karma, porque no momento a seguida foi atribuído moderador. Eu sei que crueldade. Que só por sinal foi eu que pedi, eu pedi assim, por favor dá mod ao Infinity e não digas foi eu que pedi. So, Infinity, if you're watching this, sorry about that, it was a joke. But hey, at least you're a model, right? Depois I decided to o servidor. Bem, há uma nova regra de Disney Sparta, vamos ver como é que isto vai correr. Eu adorei mesmo esta parte, a sério, eu adorei mesmo. Toda a gente vai ver os seus nomes do Discord? Como assim? Oh, então era isto que ele queria dizer, com aquilo. Ok, temos eu, antigo owner, perfeito. Temos, Brad dead meme, Ugandan Knuckles, push it, cara de pau, Dino Pokémon Fred, Joãozinho Gameplay yt como assim? Mini inexistente <risos> Mr. T-series Ei, vai irritar muito o gajo já Só estou a avisar, vai irritar muito o gajo As duas contas dele, ok, na boa XX Trump Fan Como assim? Eu estou a começar a arrepender desta ideia Só estou a começar a arrepender Só um bocadinho Oh, isto é na boa Não vejo aqui nenhum problema Yep, está tudo bem não há aqui nenhum problema nenhum, ele está a spamar. E peço desculpa em avanço para as pessoas que tinham uh, as notificações do Discord. Peço imensas desculpas. Lamento imenso. É bom ser owner? Meu, por favor, não estiques, ok? Já tens muita sorte de ser owner durante 24 horas. Portanto, está aqui um meme para vocês que, surpreendentemente, pode também ser usado como reação à porcaria que nós tivemos no server. Porque nós, durante muito tempo, tivemos a spamar o servidor. Tipo, tivemos a spamar muita banana, muita. E é com o que eu sou mais associado com isso. Fantástico. Não, não estás a ser um bom abusivo nem nada. né tu não estás a ser mesmo nada abusivo. ó oh, podes continuar. Estás aí na boa... Eu, eu deixo continuar, yeah, ok? Não estava ser nada abusivo, na boa. Tu és bacana. Ok, por esta altura já tinha ido dormir e entretanto ele tinha lançado uma nova regra a dizer que o servidor agora entrava em anarquia selvagem. Perfeito! Condições perfeitas para dormir, ter um servidor na anarquia que podia fazer tudo o que nós quiséssemos. Fantástico! Oh, ele te disse para amar outra vez. Fantástico! Uh, há bife agora? Vou passar a ler em inglês, by the way. Stop that. Admin abuse? No, that's just a stupid kid who wants attention. I'm just making the most of it. Mas logo a seguir, ele diz isto. Acabou-se como owner. Decidi parar porque já se estava a tornar cansativo. E pela sanidade e a cabeça de todas as pessoas do servidor. Espero que estejam contentes.